hoje vai é fazer a avaliação da segunda pele da marca high-tech a gente está aqui em são bento do sapucaí em um final de semana com frente fria que está sendo esperada até 5 graus hoje à noite então a gente vai testar a segunda pele da high-tech e vamos ver amanhã de manhã qual que vai ser as nossas impressões Música Bastante frio durante a noite, principalmente porque dormi só com a segunda pele para fazer um último teste, já que ele foi testado em outras ocasiões também. É, você sai muito bem, ela se adapta bastante na, na roupa. Ela tem uma tecnologia de evaporação de suor chamada Coolmax, que é excelente, não deixa você ficar empapado, mantém o seu calor sem deixar o, a segunda pele ficar empapada. Ela não te sufoca, ela permite que sua pele respire, principalmente uma caminhada. Um lugar frio, alguma, que você esteja usando várias camadas e tem detalhes na segunda pele que são excelentes e elas se adaptam totalmente à sua roupa sem ficar deixando você, você com a sensação de que você está muito vestido. Na verdade deixa você com a sensação de que você está aquecido se você estiver usando o um sistema de camadas. Sem deixar você sufocado. Ela realmente parece uma segunda pele. Para você ver a avaliação completa da segunda pele da marca high acesse a seção de avaliações de bloco de escalada.